<risos> Está falando sério? Sim, o fantasma do pirata Alma Negra que faleceu em 1690. Bom, isso deve ser fruto da sua imaginação. Não. Por favor, por favor. Não se esqueça do que dizia o velho conhecido ditado: Rei morto, rei decomposto. Não, não, não, não, não é isso. Assim. Não. não se assuste com a árvore caída. Não, não. Não, não se assuste se, se vir que o morto caiu na sepultura sozinho. Bom, ele pode ter tropeçado. E... Bom, você entendeu, não? Né? Pois eu não entendi nada. Bom, não é de se estranhar. Mas me diga, o que, que você está fazendo aqui? Nada. Eu tive que me abrigar aqui porque chegou a tempestade e eu fiquei sem gasolina. Você é movida a gasolina? Ai. O meu automóvel ficou sem gasolina. Eu suspeitei desde um princípio. É que eu pensei que isso tudo aqui estava abandonado. Bom, e o que te fez pensar isso? Como o quê? Em que estado que está? Bom, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que está no Rio Grande do Sul. Em que estado de limpeza? Ah, e, e o que, que tem aí? Como o quê? Olha o que, que é isso um dedo. Mas um dedo cheio de poeira. Ah, então é você que não anda bem de limpeza. E este dedo eu sujei com o pó deste móvel aí, ó. E, e olha, olha, tá tudo cheio de teia de aranha. Tem sujeira pra todos os lados. E os móveis parece que estão a ponto de desmontar. Calma, calma, não priemos cânico. É verdade que o lugar não tá assim um brinco, uma coisa que se diga... Nossa, que lugar tão limpinho, mas daí a dizer que os móveis estão a ponto de desmontar é uma coisa estúpida de se... Ah, tô... tô... O que estava dizendo? Que se aproveitam da minha nobreza. Hum, eu não estranharia se também os pisos e as paredes estivessem nas mesmas condições. Pois tomara que estejam... Tomara? Claro! Se você disse que não conseguiu abrir a porta, basta que você espere que a porta fique nas mesmas condições que este banco. Não, é, pois a porta está longe de ter as mesmas condições. E, e, e se você veio aqui para me gozar, ao invés de me ajudar, é bom sair pelo mesmo lugar de onde você veio. A propósito, por onde entrou? Pela porta. Ai, não me diga que a porta está aberta outra vez. Mas é claro que não! Não está vendo que eu voltei a fechar depois de ter entrado? Mas não se preocupe, eu abro essa porta a qualquer momento. Bem quase a qualquer momento. Sabe, eu acho que essa porta está trancada com chave. Ah, é? Sim, mas não se preocupe. O Chapolin Colorado sabe o que fazer quando uma porta está trancada com chave. E o que é? Achar a chave. Olha, aqui tem umas ferragens velhas. Me ajuda a procurar aqui. Tá bom. Hum, vai ser difícil encontrar no meio de tanto pó, hein? Hã? Olha só o estado disso. De... Olha só. Ah! Ai, perdão, Chapolini. Eu acho que foi o pó que eu assoprei. Pois eu te aviso de uma coisa, não. Era... Silêncio. Silêncio, minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo. Siga meus bons. Não, não, não. Espera, Chapolin. Aí tem um filho da mãe. Quem? Bom, é que aí tem um homem trabalhando. Um homem que pode bem ser o inimigo. Eu não acho, Chapolin. Ele tá sujo e horrível. Ele. Ele tem mais a aparência de um louco do que de malvado. mas há muitos loucos que são perigosos. mas olhe de qualquer maneira. Silêncio, eu... silêncio. aí vem ele. ai eu não quero nem ver. me afundavam com minha astúcia. peguei ele. tudo bem, sapulina, mas eu insisto que esse pobre homem. Ah, papazinho. minha filhinha. Ai. Ah, oh, filhinho, papazinho oh, Obrigado me, me desculpe pela marretada, mas a culpa foi toda da sua filha, hein? A culpa foi minha? Claro, pois você me disse que o cara era horrível, muito feio Olha só tudo bem que existe gente mais feia que o senhor, mas também não disse que era ele quem ia sair daquele buraco, ora. Tá certo que eu não disse, mas é que meu pai tinha subido as escadas. Mas é que a casa está cheia de subidas, descidas, passagens secretas e todas essas coisas. Hum, então foi isso que te levou a pensar que aqui existiam fantasmas? Foi o ambiente, é claro. Eu realmente vi um fantasma. Ah, sim. Quer dizer que você não acredita em fantasmas? Não, eles costumam ser mentirosos. Eu perguntei se você acredita na existência dos mortos. Mas é claro. Se não, o que você acha que colocariam nas covas dos cemitérios? Ah, o que eu quero te dizer é... se você acredita que os mortos possam voltar para o mundo dos vivos... Ai, ai, ai, por favor. Afirmar isso é a mesma coisa... é a mesma coisa que dizer que esse barril aí pode sair voando. Ah, mas... Sua xícara caiu. O que disse? O baba Ele está pedindo para limpar a baba. O O barril. Ah, ele está falando do barril. Nossa, alguém tirou ele daqui. Não, ninguém tirou ele. Ele foi sozinho. E nem avisou pra onde ia. Ai, Chapulhinho. É um barril desse tamanho. E saiu voando. Bom, ele devia estar com muita pressa. E, espera, Chapulhinho. Olha, papai, o que quer dizer com isso de saiu voando? Eu estou usando o sentido literal dessa palavra. O barril saiu voando pelo ar... E subiu como, como se fosse um disco voador <risos> Ria, ria de tudo que você quiser, Chapolin Mas há um minuto havia um barril que usavam para tapar o um buraco da parede Desculpe, mas na frente do buraco eu não vi nada Porque ele tinha ficado em cima do balcão onde havia deixado o tal do filho da mãe Quem? O, o filho da... Olha isso é o de menos O importante é que ali tinha um barril e você tem que ter visto ele Bom, não, não. Bom, talvez eu não tenha reparado que tinha um barril. Ah Chapolin, mas se você mesmo disse agora há pouco... Afirmar isto equivale a dizer que este barril poderia sair voando. E saiu voando. Isso eu mesmo posso afirmar. Ah, você tá viajando. Chapolin, você nunca ouviu falar em, em casas que têm objetos que voam? É. Bom... A verdade é que, na minha casa, há coisas que voam. Que tipo de coisas? Moscas. Cuidado, rapaz. Procura jogar a terra para o outro lado. Oh, perdão, Tata. E como estou indo? Quente, quente. Que bom. Enquanto isso, eu vou dar uma assustada nas visitas. Ah, eu posso ir com o senhor? Não, você tem que trabalhar. Mas é que eu adoro ver o senhor assustar as pessoas. Eu não duvido. Mas se não trabalhar com afinco jamais vai encontrar o tesouro que está procurando. Sim, é verdade, Tata. E como estou, Tata? Quente, tatá. quente. Oh, que bom. Toma, papai. Outra xícara de café? Mas a outra você derrubou. Ah, é verdade, filha. Desculpe. Onde andou o Chapolin colorado? No, no andar de cima procurando uma maneira de sair daqui. Ah, tomara que tenha mais sorte do que eu. Tomara. Seu papai uh, não sei. Senti como se tivesse alguém junto de mim. Mas não, não tem ninguém. E agora? A, a mesma coisa. Mas agora a sensação foi muito mais forte. Ai, tomara que o Chapolin Colorado ache logo uma saída. Ah, sim. Tomara. Papai, o que, que você tem? Eu não sei. Alguém empurrou o meu braço. A, a quem se refere quando diz alguém? Eu não sei. Talvez... Talvez o O fantasma. E agora quem poderá nos defender? Eu! Puxa, polígula. Oh, não! Se apareceu por este buraco é que não encontrou a saída. Mas eu encontrei coisas muito interessantes. Por exemplo, portas e janelas... que estão fechadas por paredes de tijolos. <risos> eu já encontrei tudo isso lá em cima. Mas aqui... Me aconteceu coisa pior. Que coisa? Um fantasma me empurrou a mão quando eu tentava tomar café. Ah, não me diga. Sim. Sim, olha a minha xícara, tá vazia. E, espera, pai, eu vou encher. Olha aí. Se a sua xícara tá vazia, com certeza é porque você bebeu o café, Ora. Não. Ah, não? Então vamos ver então. Como era o fantasma? Bom, eu não cheguei a vê-lo. Ah, pois se não viu, lembre-se do que dizia o velho conhecido ditado: o que os olhos não veem, acabam furando. Não, Chapolin não é assim. Ah, não, não. não. Água mole em pedra dura, o coração bate até que fura. <risos> Se, se por acaso uh, uh, você vê água correr dos olhos, tenha certeza que são lágrimas. Mas não são óleos, que sim, o coração é que sente. Quando as águas correm, o coração é... Bem, você entendeu, né? Pois eu não entendi nada. Mas de qualquer forma, eu juro que alguém me empurrou a mão. Oh, oh, é. oh, oh. Ah! <risos> Viu? Viu? Outra vez se repetiu o mesmo? Um fantasma te empurrou a mão. Bom, alguém empurrou a minha mão. O fantasma. Será que foi? Uh, sim, claro, sim. Uh, Ui! <fio> <fio> uh, quem? Oh, perdoe, me perdoe, mas o fantasma também me empurrou a mão. Ah, então agora está começando a acreditar no que eu disse? Uh, sim, sim. Já era a hora. É, me dá mais um pouco de café. Ah, oh, sim, sim, para mim também. Para mim também. Uhum. <risos> Espero... Que não esteja achando que eu te molhei com café, intencionalmente? Não, não, claro. Foi um fantasma que te empurrou a mão. Ah. ah. Espero que com você tenha sido a mesma coisa. Claro que sim. Ah, oh, oh. Sim, porque... <risos> Foi um fantasma. Naturalmente. Chapolin, isso já é demais. Não pensa em fazer alguma coisa? Claro que sim. Oh, oh. Chapolin, essa você fez de propósito, hein? E você não fez. Mas claro que não. Eu já disse que um fantasma me. Ave... O que, que foi? O barril está de novo no balcão. Ah, esse é o barril de que vocês tanto falavam? Sim. Pois é idêntico a um que está lá em cima, em um dos quartos. Você está louco? Lá nos quartos não tem nenhum barril. Ah, mas eu vi... Bom, ele estava lá em cima, eu subi em cima dele. Bom, primeiro ele não estava lá, depois já estava. E logo depois ele já não estava mais. E ninguém poderia subir com ele com tanta rapidez, pela simples razão de que esse barril é pesadíssimo poderia me dar uma explicação sobre isso? Talvez eu. Ai, que bom, porque o Chapolin não consegue... Hum. Chapolin, Colorado? Não, eu sou o grilo falante. E, permito me os parabéns? Você foi o único que teve coragem suficiente para não sair correndo daqui. <risos> tá com alguma pressa de sair daqui, Chapolin? Não, não, não, não, não. É, é, que, é, é que eu preciso ver uma pessoa ali fora. É... A okay. quem? A mim. Oh, não, não, não, é... Eu, eu, eu e os outros aqui. Bom, é, é, é que todos nós pensamos que esse lugar aqui estivesse desabitado. Desabitado? Mas se eu vivo aqui há mais de 300 anos? Pois é, mas olha, é que esse aqui tem tanto pó, tanta teia de aranha, que dá a impressão de que não limpa isso aqui há mais de 300... Quanto, quanto tempo o senhor disse que vive aqui? Quanto Uns 300 aproximadamente, Chapolin Olha, eu nasci no ano de 1640 e tantos. Olha, eu, eu juro que o senhor não aparenta ter mais de 280, 290. É isso porque eu morri em 1720. <risos> então por que, é que o senhor está aqui? Eu não estou aqui. Ora, não me faça de bobo. Onde é que você está, então? Aqui. <risos> Entendendo. Não entende o quê? Porque agora mesmo você estava aqui. Aqui? Sim, então... Ah! Olha, você bebe algum tipo de aditivo? Não, Chiboli, não, não, não. Eu só queria dar uma demonstração do que eu sou capaz de fazer. Pois eu vou te fazer uma demonstração do que eu sou capaz de fazer. que é bem esperto, Chapolin Colorado. Ah, Mas nós nos veremos em outra hora. Uhum. Uhum. Uhum. Ei. Hey. Ei, hey, olha. Onde é que você está? Onde você está? Olá. Ah! É. E da próxima vez você... Como você está diferente. Você me despenteou. Em primeiro lugar eu vi a o Chapulin Colorado. Não contavam com minha astúcia. Já jamais pensei que teria o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Pois agora já teve. E agora me diga, o que é que você está fazendo aqui? Eu? Sim. Eu estou procurando um parente meu. parente seu? Bom, pela semelhança, só se for aquele barril ali. Não, Me refiro ao meu avô. Se refere a quem? Ao oh, meu tata Puxa vida, já passei. É que eu falei 17 tatas e só são 14. Às vezes abuso muito dos tatas. A minha mãe faz sempre o mesmo... E olha que ela tem que dizer um tata a menos. Olha, Chapolin. Ah. Você não respondeu a minha pergunta. Ah, que pergunta? Se você não viu meu tatatat. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Quantos falei? Quantos o quê? Tatas. Ah. Ta, ta, ta, ta. Ah, eu sei lá, pô! <risos> <risos> Acontece o mesmo comigo. Pô, é que às vezes eu também perco a conta. Ah. Você ouviu isso? Sim. Era uma, uma voz, voz de, de mulher. mulher. Daquela moça que estava aqui. Você, Você a viu? Sim. Você ouviu, ouviu isso? isso? Não, não, não, Espera, espera. Espera. Primeiro um fala, depois o outro fala. Nunca os dois juntos, entendeu? Sim, eu digo mesmo. Bom, quem, quem começa? começa? Não, não, não. Fica quieto, deixa que eu falo, ok? Siga nos bons. Oh, Chapolin, hum. Tá pensando em subir pela escada? Mas é claro, você não viu que o grito veio lá de cima? Mas eu acho que essa escada está meio cansada. Essa escada está meio o quê? Cansada, Chapolin. Embora não acredite, os materiais também têm um ponto de cansaço. Mas deixa eu calcular para ter certeza... Olha, tudo é questão de multiplicar seus 300 anos de existência pelo número de pessoas que subiram. Depois, dividimos pelo número de pessoas que desceram. E isso nos dá um coeficiente de menos dois. Você disse que a mocinha também subiu pela escada. Sim. Então dá um. E o pai da moça também subiu pela escada. Então não sobra nenhum. Olha, já subiram todos que podiam subir. Uh, olha, eu não entendi nada do que você falou e também não vou ficar aqui pra entender, ok? Siga-me os bons. Uh, uh. Uh. Eu disse, a matemática não falha. O que vai fazer? Você é burro. Eu vou dar o um impulso para alcançar o quarto degrau, não está vendo? Eu não recomendo. Esses degraus estão tão ruins como os de baixo. Ah! Então, como é que eu vou. Ah, já sei, já sei. Eu vou pelo mesmo lugar de onde eu vim. Eu estava vendo que não podia ser tão burro como parecia. Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas você já viu o que minha filha descobriu? Onde é que está sua filha? Ali. Hum. Puxa, mas essa dieta funciona mesmo, hein? Sortei a receita. Chapolin, eu tô aqui. Ah, menos... Ah! ah. O okay, que, que, que você acha disso? Mas ele envelheceu muito rápido. Envelheceu rápido? Sim, agora mesmo. Eu falei com ele agora há pouco. Ele estava em perfeita saúde. Ele deve estar tá tirando um sarro da minha cara porque ele falou que tinha aí uns 300 anos de vida. E... Bom, agora eu acho que ele tem mesmo. Espere, aqui tem algo suspeito. O quê? Porque... Os ossos desse esqueleto estão unidos com arames e parafusos. Tá, e o que é que tem isso? Como que Esse esqueleto só está aqui é para assustar as pessoas. É verdade. Sim, eu suspeitei desde o princípio, porque se esse alguém teve a intenção de assustar alguém... Pode apostar que ele está conseguindo. Espere, espere. Isso aqui está me cheirando mal. Sou eu. Onde é que é o banheiro? Vai pelo baú, lá embaixo, no fundo, vira à ah, direita. Sim, claro. O banheiro... dizer que esse esqueleto é uma simples imitação? Exatamente. Mas parece de verdade. Poderia ser o esqueleto do seu tataravô ou de qualquer outra pessoa, mas não é o que está pensando. Mas está com as roupas dele... Ah, e tem mais. Ah, olha aqui, olha. Esta é uma foto que eu tirei com ele. Ah, sim. Esse cara não me é estranho. É o Fantasma. Hein? Não, Chapolin. Se eu tinha alguma dúvida, a foto me esclareceu. Papai, vê se você lembra quem é. Deixa eu ver. Ah, sim. É um conhecido mágico e ilusionista que trabalha no teatro. Não, não. peraí, aí, aí. O que o senhor está tentando dizer é que tudo que nós vimos até agora foi produto da nossa imaginação, é? Totalmente. Não, não. E esse túnel que sai aqui de dentro desse baú? E as portas e janelas concretadas, o que me dizem? Eu as construí. Eu sou engenheiro civil, às suas ordens. Claro que eu fiz por instrução do meu tata. Ah, bom, esse cara que dizia ser meu tata. Puxa vida. eu que passei todos esses anos escavando. E com o quê? Pá. Com picareta? Não, não, eu pergunto com quem é intenção? Ah, de encontrar o tesouro, ele ia me dizendo frio, frio, quente, quente, etc, etc. Mas era tudo o inverso. Você escava não para desenterrar, e sim para enterrar o tesouro. Parabéns. Obrigado, senhor. Ah. Bom, tudo isso aqui significa que... Sim, parabéns, Xabolim Colorado. Parabéns pelas suas brilhantes deduções. Mas é uma pena que você não vá poder sair daqui para poder alardear essa sua brilhante façanha. Espera, espera. Eu não queria que essas pessoas levassem a impressão errada de mim. Ah, certo, certo. Esse... Esse engenheiro, na verdade, é o meu cúmplice nessa empreitada. Ah, ah não, eu suspeitei. E além disso, o autor de todos os truques eletrônicos que tantos impressionaram. E para esclarecer melhor o porquê dele ter feito todos os trabalhos manuais, fique claro que uma das razões é que eu sofro de um terrível rematismo que me atrapalha. Tão forte que há momentos que nem sequer posso mexer os dedos. Bom, nesse caso, não seria então melhor o senhor passar o revólver para ele? Ah, essa é uma boa ideia, claro. Muito obrigado. E complementando o que dizia o meu Tata. Ai, desculpa. Tudo eu, bem, eu, bem. O costume, é? <risos> Prossiga! Eu dizia que idealizamos essa farsa para espantar os possíveis curiosos E prevendo que pudessem chegar outros mais impertinentes como vocês, eu acabei cavando um buraco maior. Um buraco que servisse de cova para Curiosos. Ele vai enterrar gente de nós. Isso você não tinha me dito? Ah, agora entendo por que você cavou um buracão tão grande. Sim, para caber você também, Tata. O que quer dizer? Que eu nunca pretendi dividir o dinheiro que havíamos enterrado. Ha. E olha que eu acreditei na honra desse cara. É. Assim é a vida ou a morte... Algum problema, filho? Nada, não, mamãe. Eu já termino com isso. Que ótimo. Se afasta um pouquinho para não se sujar de sangue. Quieto aí, Almôndiga. É bom você ir soltando esse revólver. Mamãezinha? Nada de mamãezinha. O disse? Eu sou um detetive que estou seguindo seus passos faz tempo, Montega. Oh. <risos> Vamos, andando, andando. saber de uma coisa, essa história aí do nosso detetive ter se disfarçado de bruxa do 71 é uma coisa que eu suspeitei desde o princípio claro por isso pôde carregar o barril e abrir e fechar a porta uhum. porque se trata de um homem jovem e forte exatamente, é uma coisa que só se pode fazer quando se tem força e juventude hein Não tem outra saída aí atrás, não?